ali no, no monte, que é ali, que não é que de longe, e há, um, há umas, uns peneiros, há um, pá, tipo uma mina. E em frente há um outro peneiro grande. Então dizem que ali que chamava-lhe a Buraca da Moura, que havia ali uma Moura encantada. E nos dias de sol, muito sol, ela que saía da Buraca da Moura, da Buraca, de Dizamos, que era ela um vivia subia para o alto do peneiro em frente e se penteava com pentes de ouro e os cabelos que eram muito dourados também, e assim, pronto, era uma emisão, muito muito esquecível. Mas pronto, o também ainda lá continua. Nunca ninguém conseguiu quebrar no... o feixe. Um peneiro um com uma laje e que ela estendia lá o ouro. E que desse buraco vinha ter aqui, aqui onde um as cascatas, um buraco nas fraldas. E que ela vinha de lá, lá aqui, estender. Que havia quem havia aqui no buraco para estender o ouro e a pentear o cabelo.